Eu sei, eu sei, eu te considero pra caralho, velho. Você é meu irmão, você é mesmo, você é meu Eu sei, Você é, meu irmão, você é você meu irmão também, velho. Você é pô. meu irmão, velho. Na moral. Se, pode dar a culpa pra você aí. Pode mandar mensagem que eu vim bater aí na porta aí. Que você é meu irmão, na moral. Eu te considero pra caralho, velho. Você é meu amigão, meu irmão. Você é família, velho.